Nesta aula nós vamos trabalhar agora a troca de acordes e isso vai envolver bastante coordenação, raciocínio e como eu tenho falado nas aulas, muita calma, ok? Vamos lá, a sequência que nós vamos trabalhar aqui é Dó maior, Lá menor, Fá maior e Sol maior, ok? Nós não vamos dedilhar, tá? Nessa, nesse exercício. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar esses saltos e aí você pode se atrapalhar dedilhando, tá bom? Vamos contar, então, quatro tempos para cada acorde. Só isso. Então vamos tocar e segurar o acorde. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Esse foi Dó maior. Agora vamos pular menor. Um, dois, três, quatro. Agora vamos para o Fá maior. Dois, três, quatro, Sol maior. Um, dois, três, quatro, repetindo, Dó maior. Um, dois, três, quatro, Lá menor. Um, dois, três, quatro, Fá maior. Um, dois, três, quatro, Sol maior. Dois, três, quatro, ok?